Oi, águas pretas, manutenção do sistema e limpezas emocionais. Cada louco com sua mania, não é assim? Então, acontece que eu gosto de, de lidar com águas cinzas. Água preta a gente lida pouco, o sistema já está já feito, mas. De quando em quando é preciso ir fazer a manutenção. As plantas crescem muito, tem que retirar o excesso de plantas. E uma história muito legal aconteceu hoje, na verdade ontem, né? que aí eu vou contar para vocês também. Eu vou mostrar o processo, o que aconteceu. O sistema conversa com a gente. Então começou a dar um pouco de cheiro. Eu fui buscar a origem do cheiro e no que eu encontrei, Ok, resolvido, né? legalzinho, e ao mesmo tempo aprendizados em relação às emoções. Às vezes as emoções também ficam presas, né? e nessas conversas a gente pode fazer uma grande limpeza. Então o sistema de tratamento para mim é transformação dos lixos físicos, e eventualmente também associando isso com a transformação de lixos emocionais e pensamentais. Vamos acompanhar. No último vídeo falamos sobre as águas cinzas, e agora vamos falar sobre as águas pretas. O biodigestor passando por um filtro biológico, daqui seguindo por um brejinho, do lado do brejinho tem um corguinho, e a água vai sair depois de atravessar todo o brejinho. Ela sai aqui por esse pedaço, né? E e vai descendo e chega no solo. De quando em quando a gente faz uma limpeza também nos filtros e no brejinho. Essa limpeza consiste basicamente na retirada do excesso de plantas que nós estamos acompanhando aqui. Olha, já tinha mais ou menos um ano que eu não fazia limpeza e cresce bastante porque tem a disponibilidade de muita água e nutrientes. E às vezes acontecem umas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Hoje cedo eu estava sentindo um leve cheiro aqui no, no sistema. O sistema não é para para cheirar, né? Não é para ter odor. Quando ele tá trabalhando bem, então olha nesse momento, eu tô aqui em cima da água. Olha a qualidade visual dessa água, né? Tá bastante boa e não tem cheiro nenhum, indicando que os processos aqui estão ocorrendo bem. Mas hoje cedo tava um leve cheiro o que é indicativo de que alguma coisa não está indo bem. À medida que eu fui tirando o excesso de plantas, quando eu cheguei nesse pedaço aqui, ó, algumas plantas que eu tirei, no exato momento que eu levantei a raiz, começou a brotar água vindo de baixo. E eu fiz umas... Nervuras aqui para saída dessa água. Ela sai e vai ali para o brejinho, ou então ela vem passando de um lado para o outro aqui e sai aqui embaixo. Né? A, a recepção final. E aí, pensando o porquê disso, se a água brotou com um pouco mais de força vindo de baixo, então. Lá embaixo, esse efluente estava com uma pressão. Né? Ele estava tendo dificuldade de, de sair. E as raízes das plantas, aqui tudo estava cheio de planta. E as raízes das plantas estavam impedindo esse efluente de subir e de continuar o caminho dele. Então é importante a gente tanto retirar um pouco da folhagem ao longo do tempo, porque aí é no crescimento da planta que ela vai absorver mais água e nutrientes. E é importante também tirar os tubérculos, as raízes, né, para arejar o sistema e, e a água ter por onde passar. Porque senão a gente interrompe também o caminho das águas e começa a dar complicação. Então eu devo ter feito... Alguma coisa ali, esse efluente, ele ficou retido durante um, um tempo maior, fez alguma pressão e aí a parte anaeróbia, talvez o biodigestor ou alguma parte dele, esse, esse cheiro do anaeróbio acabou voltando para algum ponto no terreno e eu percebi o cheiro. Esse cheiro continuou também na hora que... Esse efluente estava melejando, minando por aqui. Agora ele ainda está vindo, está vendo? Olha ele correndo. Mas já não tem cheiro. Está tranquilo. Mas ele mostra então como é que esse sistema está trabalhando hoje. A maior parte da, do efluente ele não está saindo por aquele lado de lá. O ponto de menor resistência que ele está encontrando é esse aqui. Então ele está saindo por aqui, mas eu já estou direcionando ele de volta para o lugar dele, que a saída é ali. O que eu vou fazer agora vai ser rearranjar um pouco desse solo, vou retirar o excesso desse solo para baixar um pouco o nível freático aqui do, do sistema, né, para a gente não ter mais essa água melejando por aqui. Aí depois eu volto para contar outras histórias. Aí uma outra ideia que eu quero trazer aqui para vocês, vocês sabem que eu gosto muito de, de esgoto, de lidar com esgoto, né? não pela sujeira, porque eu encaro as coisas como... Não é sujeira, é água e nutrientes numa forma que não serve para gente. Então, o esgoto está trazendo água e nutrientes. Se a gente aprende a lidar com os nossos esgotos, e aí a gente faz uma similaridade, né? o, o esgoto que a gente produz em casa é a sujeira que sai do nosso corpo, é físico. Agora, tem também a sujeira emocional e mental, pensamental e que a gente tem que aprender a lidar com ela, a cuidar dela. Então, quando eu estou trabalhando com o um sistema de, de tratamento de efluentes, eu estou lidando também com os meus lixos internos, meus lixos emocionais e pensamentais. E na hora que eu vejo as plantas crescendo, eu vejo que eu estou transformando alguma coisa dentro de mim também. Recentemente eu produzi uma sequência de vídeos, dá uma olhadinha lá, vida e ambiente construído. E num deles, eu acho que eu estava falando de metabolismo, eu não lembro qual foi, mas fazendo a relação do que. Não, é estrutura e. Como é que chama? Organização e estrutura. Acho que foi o primeiro vídeo em que eu estava dizendo que as coisas acontecem fora né, e acontecem dentro. Então o ambiente modifica alguma coisa e essa modificação influencia na gente. E a gente busca um reequilíbrio para depois novamente atuar no, no ambiente. Então o tempo todo a gente atua no ambiente ou o ambiente atua na gente. E nessa história a gente vai buscando equilíbrio e reequilíbrio e vai evoluindo a partir daí. De maneira que eu encaro os esgotos também, o que vai acontecendo ali, eu tiro como insights ou dicas para mim, né? porque eu gosto de, de mexer com, com essa história. E esses dias, compartilhando uma história mais pessoal, tem dia que, que a gente está com o coração meio apertado. Né? É alguma coisa que está ali parada e que precisa circular. E coincidentemente, estou contando isso porque hoje eu vim aqui, retirei uma dessas plantas e na hora que saiu o tubérculo, né, melejou a água também, que ela estava com uma pressão grande. Na hora que tirou as coisas, liberou a pressão e a água começou a correr. Mesma coisa acontece no nosso organismo mesma coisa acontece no nosso coração. Você vai mexer naquelas coisas emocionais que estão presas, de repente você tem uma ideia, ou ouve uma frase, ou uma fala, ou lê alguma coisa. Aquilo funciona como se tirasse uma tampa. Né? E aí a energia começa a fluir outra vez e o teu coração sossega. E coincidentemente aconteceu isso hoje aqui. Enquanto eu estava trabalhando aqui, né? isso foi a, a, a, a mola, foi a deixa para o meu coração sossegar. Alguma coisa aqui aconteceu, enquanto eu estava trabalhando que tirou uma tampa do, do coração, das emoções, e as coisas começaram a fluir outra vez. Legal, né? Então para você que, que lida na, na roça, mexe na roça, ou em qualquer coisa da, da vida, a história também funciona assim. De repente você está no teu trabalho, tem influência lá e influência cá. É fora e dentro. E o tempo todo o ambiente te dando insights ou informações de como é que você pode agir. No meu caso aqui, né? É isso aqui que, que me dá essas informações. No teu caso, é o teu trabalho, tua família, ou seja o que for. Bom, é só um pouco de filosofia no meio da. no meio do esgoto. E eu trouxe aqui ó, aquela canaleta que eu havia feito. Estou com um monte dessas pedrinhas de, de rio, trouxe por aqui, então o que eu tirei de planta, tirei um pouco do excesso de terra também que levei ali para o lado para compostar e coloquei essas pedrinhas aqui no, no lugar. Pronto, próxima mexida vai ser daqui um ano, talvez, ou quando as plantas crescerem demais da conta outra vez. Bom, e aí? Acontece que é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo com as coisas lá fora, aqui dentro, aqui dentro, lá fora. E nesse embate, a gente vai evoluindo. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e não esquece se estiver gostando, dá um joinha, um like, um gostei. Né? Se inscreve no canal se não for inscrito. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.